É alta infinita. Alta, alta, alta, alta, alta. Tem umas correções, mas é alta e infinita. Por menos foi. Olá pessoal bem-vindos aqui à sessão número 59 <risos> chega a ver se as configurações do som tão boas ou caraças não está tudo ok tudo ok mano eu trazei aqui um minuto mano estava a falar aqui com com um amigo <risos> com o tóxico meu. um grande abraço para ele nas melhoras uh, eu reparei aqui numa coisa com, com o coelho of falar falou meu boas tardes derrete tudo menos a cripto é verdade mesmo tive a ver aqui uma eu nem sei se é de falar nisso hoje porque o tema hoje é Bitcoin vs cripto mas estão a acontecer coisas no mundo que a gente não pode ignorar não sei, não, não sei se deixe para a próxima live se para vamos manter o tema de hoje mas podemos também falar um bocadinho sobre isso entretanto no no Sri Lanka tipo os guias turísticos agora acho que andam lá, andam lá um aquapark agora <risos> o pessoal agora tem lá um aquapark presidencial <risos> que é a maneira menor um grande abraço aqui ao João Matos um grande abraço aqui ao Gabriel Matos um grande abraço aqui ao Epoval na Tiago Ferreira Tiago Ferreira uh, Rui Pedrosa todo o pessoal que costuma de assistir aqui às aqui há as nossas lives para quero agradecer também aos nossos aos nossos como é que se diz mano? não estou habituado não. como é que se diz aos nossos apoiantes do canal um grande obrigado aqui aos nossos apoiantes do canal temos três ninjas pro e uma banheia uma banha VIP um grande abraço para eles e um grande obrigado pelo apoio que estão a dar ao canal é um preço simbólico mas é uma grande ajuda acaba por ser uma uma uma grande ajuda aqui cumprimentos aqui para a Paulo Cavaco também uh, então vamos aqui passar aqui ao tema de hoje ora vamos aqui ver aqui umas coisas lindas portanto hoje o tema é Bitcoin vs Bitcoin vs altcoins <risos> é um tema delicado é um tema delicado então a gente vamos fazer assim às vezes a gente irmos já diretamente diretamente para o assunto sério não é que isto é sério primeiro para quebrar o gelo vamos ver aqui umas coisas que eu preparei aqui que eu achei engraçado uh, que eu achei que engraçado uh, trazer aqui hoje Estava aqui previsto que é os momentos da semana <risos> os momentos da semana Uh, para começar, queria dizer que, portanto, a gente costumamos ter, uh, antes de passar aqui aos momentos, momentos, que vêm de memes, uh, a gente costumamos fazer lives às terças, quintas e terças, quintas e domingos, e eu estou a pensar, ainda não mentalizei, porque eu estou tão habituado a fazer às terças e quintas e domingos que eu nem mentalizei ainda, tipo, não, tipo, não, ainda não metiste na cabeça, mas eu queria a gente reduzir vamos reduzir o supply dos vídeos que é para aumentar a demanda <risos> então a ideia é fazer um vídeo às quartas-feiras possivelmente será editado ou não se for editado temos só uma live por semana aos domingos se não for editado temos duas lives por semana portanto é é só menos uma um, e pronto é isso basicamente é isso vamos então passar aqui aos aqui os momentos eu estou aqui à espera do, do Goku só que o Goku vai chegar um, um bocadinho mais tarde aqui olha um grande abraço aqui a nossa Andreia Rocha boa noite para ela também vamos passar então aqui hoje aos... parece muito fixe isso o <risos> por acaso por acaso são muito fixe olha um grande abraço aqui também aqui ó nosso amigo Bitcoin student o pessoal está aí a entrar a uh... Eu ouvi aqui uns momentos muito bacanas, alguns que já são conhecidos lá, lá nos grupos, olha, o da Pico está a trabalhar. Olha, um grande abraço. Ah, ele não gosta que se diga Da Pico, é Da PEC, Da PEC One, portanto é o, é o nosso amigo Faísca, ele hoje não pode estar aqui presente, mas vai estar cá o Goku. Eu não consigo juntar os dois, man. <risos> Quando um pode, o outro, o outro não pode, mas pronto, é assim, são, são, são sempre bem-vindos tanto um como o outro fazem parte aqui da mobília, uh, entretanto como toda a gente sabe eu convido sempre lá no grupo é quem queira participar ou tenha alguma coisa a partilhar, é sempre bem vindo, portanto basicamente o canal dá voz à nossa comunidade uh, uh, portanto eu tenho ainda umas surpresas para a gente, uh, quando, quando o, o, o Goku vier vai haver aqui uns drops, <risos> vai haver aqui uns drops um, vamos então passar aqui aos momentos há uns que são mais engraçados que outros né? mas há uns que há uns que têm há uns que têm tem mais graça Ora, portanto vamos começar aqui por exemplo vamos passar aqui por exemplo vamos passar aqui por exemplo a este vamos passar aqui olha Uh, compartilhar a tela compartilhar a tela esta é comunidade de Bitcoin é está sempre a fazer memes, <risos> que é uma coisa doida uh, neste caso neste caso vamos aqui vamos aqui partilhar tanto basicamente basicamente este daqui é um bacana que está em cripto <risos> é uma compra as regras normais <risos> da sociedade <risos> temos aqui uns temos aqui uns muito bacanas este daqui até nem é dos melhores temos aqui uns muito bacanas olha este daqui isto tam também tem a ver com o, com o tema de hoje é isto tem a ver com a com as altcoins por exemplo achei no link tá a seis horas não é não sei se, se está mesmo agora tá por acaso ainda tá portanto o meme é atualizado <risos> portanto achei no link tá aqui a 6 e 18, né tá aqui a 6 e 18, portanto basicamente agora o balcão da link uh, a 6 euros portanto tá disponível mas o pessoal prefere esperar chega aos 60 paus que é para comprar mais caro <risos> sai mais em conta, <risos> sai mais em conta. <risos> então isto é, para, é, é só para quebrar o gelo, porque antes que vamos falar de coisas sérias. Depois também vamos fazer drops. Ainda vamos ter aqui muitas coisas aos giros. Uh, este é, é para depois, quando a gente... Estou aqui a escolher. Tenho aqui um é para falar de, daqui nada. Ora, portanto, deixa cá escolher aqui outro. Uh, este aqui é formidável. Este aqui é assim, olha basicamente na vida do BTC não é? quando o BTC está em baixo ai ah, o BTC está morto o BTC está morto <risos> depois quando sobe ai ah, é uma bolha é uma bolha é uma bolha depois desce ah está morto está morto depois sobe ai ah, é uma bolha é uma bolha portanto os críticos os críticos uh, nunca está bem o Bitcoin nunca está bem para os críticos <risos> ou é uma bolha ou está morto das duas uma Portanto, <risos> anda anda atrás dos cubos <risos> o Goku com este calor ainda está na praia anda atrás dos clubes que é que é os clubes mano explica lá aí então basicamente eu vou que este é, este é formidável porque é assim os críticos têm sempre uma razão os críticos têm sempre uma razão para falar olha aquele lá que, que defende o ouro acho, acho que é o não sei que é shift não é esse gajo então agora desde é que descobriram o um supply enorme de ouro a tentar de e nem sequer diz nada Ora, vamos aqui passar aqui a outro vamos passar aqui a outro aqui também é muito giro Ora, vamos aqui ver alguns são mais engraçados que outros Ora, vamos aqui ver, olha, este aqui, este aqui é formidável, este aqui é formidável, portanto, este tem a ver com a crise de agora, portanto, olha, não vale a pena vires aqui, estás teso. Estes são os mementos da semana, portanto, são memes que eu apanhei durante a semana, é pá, super engraçado não vale a pena vires aqui está hum. esteso este é muito fixe é portanto fiat esquece agora vamos aqui continuar é que eu tenho aqui misturado com outras coisas que eu, que eu quero apresentar durante a, o tempo que nós tivemos a falar sobre sobre Bitcoin VS altcoin Ora, vamos aqui ver vamos aqui ver vamos aqui ver aqui outra vamos ver aqui outra Ora bem ah, isto é assim isto faz lembrar ó oh, atenção atenção que aquilo que eu vou dizer portanto eu sou a favor do Define né? eu sou a favor do Define não sou maximalista <risos> mas se eu fosse maximalista eu diria que isto é, é como o DeFi, que é tipo uh, tipo uh, uh, a chave -na já existia portanto a chávena com com a coisinha para segurar à, à direita e o DeFi veio inventar a chave -na com a coisinha à esquerda. Portanto, criadores inovam e lançam a xícara para canhoto. Portanto, isto era como se fosse o DeFi, né uh, Portanto, a imitar qualquer coisa. Oh, mas atenção, eu sou a favor do DeFi. Eu tenho 35 moedas, portanto, não pensem que eu sou que eu só tenho a cabeça coisa <risos> e eu acho graça que diz aqui assim olha é um grande passo na luta para a inclusão social diz o chefe da equipa portanto inventaram a chávena com a com a coisa virada para a esquerda não é para a direita <risos> portanto um maxima poderia pegar nisto e dizer olha isto é um exemplo do DeFi, portanto o coisa já existia só viraram a chave no contrário <risos> eu achei graça vi isto ali não tá nada escrito da isto foi da minha cabeça tipo eu vi aqui eu me achei e achei piada tenho aqui também aqui umas fotos para apresentar daqui nada ora uh, vamos aqui ver aqui outro vamos ver aqui outro deixa cá ver agora deixa cá ver o que é que temos aqui mais se quer é ver o que é que temos aqui mais olha, isto tem a ver com o pessoal agora não tem guita, via market, né e então é assim que o pessoal passa férias <risos> passa férias no <de> um aeroporto <risos> <risos> <risos> boas, Gustavo, um grande abraço para ti, mano que o Gustavo, está sempre aqui presente man. o gajo é é o primeiro, é o, é o pedrosa e... E eu, ah não, eu estou a confundir com o Gabriel. Aliás, é o Gabriel Martins também, não é? São os três. Quando, quando há um vídeo, menos são os primeiros. <risos> se, se houvesse um prémio, só houvesse um prémio para o primeiro a chegar ao chat, uh, estes, estes três uh, membros, meu, eram, eram, estavam sempre a ganhar o prémio, man. olha o que é que temos aqui mais? O que é que temos aqui mais? Ah, tenho aqui uma coisa muito a fixe também. Tenho aqui uma coisa muito a fixe também, olha. Há aqui uma cena que é a diferença entre o beer Market o beer Market e o bull Market mas já lá vamos primeiro vamos ver aqui outra isto portanto a foto que eu vou mostrar portanto é da Bitcoin é, é Bitcoin conference para 2023 atenção ah ora vamos aqui passar portanto ora aqui está a conferência do Bitcoin em 2023. <risos> Zero Talk City, man. muito bem-vindo, um grande abraço para ti. As melhoras, o Zero Talk City está doente. E depois no fim da live a gente vamos falar uma beca. Um grande abraço para ti, man. as melhoras. Portanto, isto basicamente é a conferência Bitcoin 2023 oh, Atenção, eu tenho Bitcoin. Né? <risos> isto é um meme, é para a gente brincar, não é não é para levar a peito <risos> tinha aqui um tamanho muito bacana tenho aqui um também muito bacana também tenho aqui um pogo ao cu para quando ele chegar aí eu não estou aqui a ver é uma cena que eu agora deixa cá ver se não é uma desgraça não é uma desgraça olha tá aqui um também muito a giro para este portanto da parte de cima é, isto é o Fiat não é? portanto isto é o Fiat eu vou, eu vou aqui aumentar o Fiat portanto basicamente 1998 20 paus carrinho cheio 2005 20 paus carrinho meio 2014 em Fiat 20 paus carrinho vazio, vazio, meio, quase, vazio quase vazio 2021 20 paus não, não traz quase nada e depois temos aqui em Bitcoin, em Bitcoin temos 2012, é ao contrário, 2012 não trazia quase nada, 2013 já trazia um carrinho quase cheio, em 2014 um carrinho não chegava, Sim. e depois em 2021 um BTC dava para comprar um, um carro ao Elon Musk, basicamente, este mesmo aqui também está boa da ficha. Eu tenho aqui um que é uma. Não é uma trilogia, é uma duologia. <risos> Se é que isso existe. Porque isto era para, para ser com duas fotos. Isto era para ser com duas fotos. E eu tenho que encontrar uma para depois mostrar a outra. Basicamente. Ah, está aqui, tá aqui. tá aqui, olha. Basicamente, olha. Isto. Isto é o Beer Market. <risos> Isto é um jantar no Bias Market e depois temos aqui temos aqui o jantar no nos novos tops estás a ver? e depois se calhar para o próximo novo ciclo estás a ver ainda já é portanto isto aqui é só para uma pessoa não é e depois possivelmente nos novos ciclos hum, aqui já dá depois já, já, é, já é para a família toda <risos> e depois para acabar temos aqui mais um eu ainda tinha aqui mais mas vamos ficar assim olha não tenho aqui outro também é muito bacana olha tenho aqui olha este, este aqui também foi um meme que eu vi esta semana muita ficha em que Deus diz assim até eu dei Davis Bitcoin e vocês foram comprar shitcoins e, e fotos de JPEG <risos> I gave you Bitcoin and you bought shitcoins and JPEGs hum. <risos> aqui o Zero City não está bem man ele, ele não está bem ele está doente eu disse é para vai lá só dizer qualquer coisa chata e a gente depois falamos ah, este aqui este aqui é formidável né? <risos> Deus deu-nos o Bitcoin e o pessoal em vez de aproveitar anda a comprar shitcoins e GPEGs pá não pode ser <risos> e depois para acabar para acabar temos aqui um tamanho muito é pá este aqui é tópico este aqui é muito giro ela diz assim eu vou pôr aqui maior e ela diz assim amor quando vai parar de comprar Bitcoin e ele diz assim você está começando a falar que nem a minha ex-mulher e ela diz até mas eu pensava que antes de mim tu nunca tinhas casado e ele diz e nunca tinha casado tu és a minha primeira mulher <risos> ou seja Ana já está a falar como se fosse a ex-mulher <risos> ai que amor quando é que você vai parar de comprar Bitcoin você está a falar que nem a minha ex-mulher eu não sabia que você tinha casado antes de mim e não era você é a minha primeira mulher <risos> portanto <risos> já está a falar como se fosse a X. e pronto vamos aqui então começar aqui sobre a nossa sobre a nossa cena com o Bitcoin Vs altcoins e a cena é séria man. a cena é séria hum, a cena é séria porque é o seguinte Uh, a gente, para já nunca, nunca podemos comparar, isto, isto é eterna história, isto é eterna história que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa Deixa lá ver se eu consigo, eu quando uso aqui outro ecrã não consigo perceber, é melhor eu fazer aqui ao contrário abre este, este aqui, ok vamos pôr então aqui no Bitcoin, no Bitcoin, tenho que desligar aqui um... tenho que desligar aqui o coisa da tela, compartilhar ora está partilhar Entretanto para chegar aqui o Goku Que é para agir. Olha aproveitamos depois com o Goku Falamos ali sobre o Sobre os problemas que estão a acontecer no mundo E umas cenas que estão a acontecer Que já estavam mais que previstas Ora vamos aqui então Aqui a nossa guerra Então é assim O BTC como toda a gente sabe Para além de ser Um ativo que prontos que dá para especular co como de qualquer não é nisso é igual a todos é? em, em especulação porque aí não tem su superioridade porque já vamos falar nisso é assim portanto Bitcoin tem as características que tem portanto ninguém quer retirar nenhum valor ao Bitcoin e Bitcoin será sempre number one blah, blah, blah, a gente já sabe só que há aqui um problema que é assim a gente vamos por aqui no semanal a gente vamos por aqui no semanal. Nem é um problema, isto nem sequer é um problema. Isto é um promenor. Isto é um promenor. Não há nenhum problema com. Não há nenhum problema com. Com o co, co, co BTC. Ora, uh, se a gente viermos aqui então. Se a gente virmos aqui, se calhar é melhor é não apagar aqui os drawings, drawings. Eu vou apagar aqui a. A Fibo. E vamos ver isto aqui assim, desta maneira. Então é assim o Bitcoin começou e muita gente ignora o Bitcoin já perdeu a trendline logo ao início não é assim como as altcoins agora também estão a perder também estão a perder a força e quando nós fazemos uma comparação entre o BTC e as altcoins há uma coisa que as pessoas não pensam é assim a gente para além de não poder comparar o Bitcoin por as suas características, não é? A gente também não pode, portanto, mas é assim, o Bitcoin uh, tem, tem as suas características de valor, que toda a gente já conhece, e, mas ele também não faz aqui um que o DeFi faz, não é? Porque o DeFi também tem a sua importância, tem a, tem a, tem a tecnologia blockchain, tem vários use cases à volta do mundo, portanto, ambos são, ambos são importantes, e ambos têm, têm características que são boas. É óbvio que quando nós estamos a falar em altcoins, se nós formos aqui por exemplo ao Coin Geek, deixa me ver aqui é pá, eu tenho mesmo que trocar isto ao contrário senão não, não há hipótese, tenho mesmo por pôr isto para aqui e o outro para ali hum, a gente vamos parar aqui a tela e vamos compartilhar de outra maneira que é melhor senão antes sempre aqui a trocar isto de um lado para o outro portanto é assim Se nós, quando nós falamos em altcoins nós vamos aqui ver por exemplo na, no coinmarketcap por exemplo ora coinmarketcap uh, coinmarketcap e a gente vê que hoje em dia já existem do, a 20 mil 20.172 moedas, não é? Portanto, isto é moedas a mais. No outro dia, nós falámos e fizemos as contas. O Goku foi dar à luz, vai ser o primeiro homem português. O Goku foi dar à luz, foi, vai ser o primeiro homem português a dar à luz. Não, mano, o rapaz está a trabalhar. Olha, eu, eu vou te dizer, o rapaz está a trabalhar trabalhar até à meia-noite um domingo meu disse ele é menor e eu espero que eles te paguem bem meu porque estar a trabalhar até, até à meia-noite domingo isso é isso é boé meu mas pronto continuando se nós viermos aqui ao coinmarketcap temos aqui 20.172 moedas e na outra live que nós fizemos por causa do Henrique ter falado 90% era um lixo mas depois chegámos à conclusão que não era 90% que eram mais porque aquilo dava duas mil e tal moedas, nós fizemos a conta na altura, e depois chegámos à conclusão que se calhar 1%, que representa para aí 200 moedas, seriam mais ou menos, e se calhar 200, não sei, se calhar para aí 100, mas pronto. Não desfazendo do, do, do DeFi, porque o DeFi, como eu já disse, é, não é tudo lixo, e existem coisas que fazem, que fazem coisas importantes, a há ah, projetos que resolvem os problemas do mundo, ah, deixaram uma chegar a um euro, <risos> ah, portanto e existem projetos que resolvem problemas no mundo, a tecnologia blockchain já alastrou pelo mundo inteiro e como eu já referi aqui outras vezes, o pessoal confunde, o, por não ser legal tender pensam que não está a haver uma adoção, mas a adoção não significa ser legal tender, ou seja já existe muitos, muitos eu até partilhei uma foto esta semana lá no grupo em que mostra que em vários países do mundo está a ser usada a tecnologia blockchain seja para eleições, seja para registros de terrenos seja para uma série de coisas que eu que eu mostrei e até já passei aqui em lives anteriores e não vale a pena estar a Estar a, estar a repetir. Portanto, é um facto que a adoção da tecnologia Bitcoin, ao contrário do Bitcoin, tanto o Bitcoin para haver uma adoção era supostamente para começar a ser mais usado em todo o mundo ou ser um legal tender. Já o DeFi, portanto, isto Bitcoin vs uh, Altcoins, uh, existem blockchains que estão a, a resolver problemas no mundo, através de smart contracts que basicamente fazem exatamente aquilo para o qual foram programados ou seja por exemplo um caso da Coca-Cola a Coca-Cola tem uma blockchain privada não é uma blockchain pública em que eles portanto a Coca-Cola estamos a falar de uma empresa que tem vários edifícios em todo o mundo sedes não é em, em todo o mundo e quando eles querem transacionar dinheiro de um lado para o outro em vez de estarem a depender de, de terceiros portanto é, é de bancos eles utilizam a blockchain deles portanto aquilo nem sequer dá para especular aqui não é só mesmo para mover dinheiro de um lado para o outro existem vários casos que eu já falei aqui sobre os tais pescadores que iam que iam para o mar e que à medida que iam pescando iam tokenizando os peixes que eles iam pescando e uh, portanto automaticamente as pessoas que estavam em terra podiam ao comprar estes tokens que representavam x quilos de peixe e ao chegarem à terra os pescadores uh, tinham já o peixe todo vendido uh, tinham ganho muito mais porque tinham eliminado terceiros dessa dessa cadeia e quem compra também estava a comprar para além de comprar mais barato porque não tinham que pagar a uma, a uma terceira pessoa estavam a comprar é o peixe fresco e para os, e para os pescadores é uma maravilha porque chegavam à Terra e tinham o peixe todo vendido. Isto foi um experimento que foi feito em Portugal, não está implementado, foi apenas um teste, mas foi uma demonstração em como a tecnologia blockchain, através do DeFi, consegue fazer grandes maravilhas. Portanto, é assim: quando nós falamos de Bitcoin, temos de ter respeitinho, porque o Bitcoin tem as suas características, mas quando falamos de DeFi, eu quando falo de DeFi estou a falar. Nas coisas úteis, não estou a falar no lixo, não é? Porque lixo está em todo lado. E então a gente também tem que ter respeito pelo DeFi. Há pessoas que têm que começar a respeitar mais o DeFi porque o DeFi também tem as suas qualidades, não é? Portanto, uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. E assim como nós temos, assim como nós temos uh, nos metais preciosos, o ouro e a prata e etc, assim como nós temos nos, é nas pedras preciosas o diamante e o rubi etc a gente temos o fiat temos dentro do do, do fiat temos o euro temos o, o dólar o franco etc pá eu não sei porque é que em cripto existe para alguns uma guerra entre o que é melhor e o que é pá man isso ou isso é desgaste é tribalismo. a gente é pá quem gosta de bananas compra bananas quem gosta de comer pêssegos, compra pêssegos. Mano, estes são livros. Uh, a ideia da criptomoeda, não é? Porque a gente quando fala criptomoeda estamos a englobar tudo. As pessoas são livros, mano. são livros de comprar. E dentro do nosso grupo do Bad Beach Club, lá não há preconceitos. São, há moedas que o pessoal lá compra que eu nem sequer conheço. Eu até digo, é pá, tenham cuidado. Se isso está no Change se... Se, onde é que tu compraste isso, tipo, pá, pronto, porque há moedas que a gente não sabe, por exemplo, existem moedas tipo XRP, Litecoin, uh, Ethereum Classic, são moedas que já andam cá há uns anos, e a gente não sabe, um grande abraço aqui ao Ivo Guerreiro, a gente não sabe, daqui a uns anos, não é, se essas moedas todas que existem agora neste momento, portanto, neste caso aqui, 20 mil, 20.172, mil, pá, isto é um abuso. Uh, é óbvio que estas moedas não vão existir todas, portanto, umas vão morrer e outras ainda vão fazer um lugar delas, ou seja, eu cada vez que vejo este número, isto é uma coisa parva. Eu lembro-me que eram 300, depois passou um tempo, um dia falou-se nisso, fui ver 600 e tal, 1.000, 3.000, 6.000, cada vez que nós falamos nisto, o número já... já já aumentou e antigamente subia 100, subiam 200, eram mais, não sei, agora. Portanto, isto as que estão no Coin Market Cap, não é? A gente, se formos aqui, oh, a gente podemos ser enganados, porque a gente, se viermos aqui, oh, um, grande, um, grande, um grande abraço aqui ao nosso amigo Ivo, boa noite. Se nós viermos aqui ao oh, oh, oh Coin Geek, oh, a gente vê ali apenas 1344. E a gente pensa, ai, mina e tal, está-se bem, mas não, mano, isto, <risos> isto são as que estão aqui, não é? Possivelmente ainda haverá outras que existem, que, portanto, o Coin Market cap não é o FBI, ele não sabe exatamente, estas são as que estão ali, ali listadas não é? Uh, portanto, isto para dizer o quê? Que, pá, o pessoal tem que ter muito cuidado, porque a gente quando fala de DeFi, é, pá, o DeFi é bacana ou não é bacana, a gente também tem que ter cuidado, porque é assim, o Bitcoin não há dúvidas, o Bitcoin não é o Bitcoin, não é? A gente quando compra o Bitcoin, temos uma certeza, temos a certeza que num longo um prazo leva o tempo que levar aquilo uh, pá, é a reserva de valor para quem comprou lá atrás, não é agora para quem comprou lá em cima, é óbvio, porque a pessoa também não pode comprar o Bitcoin, não é, e pensar, olha, já estou a fazer a reserva de valor é instantâneo, não, o ouro é igual, o ouro, olha, por exemplo, uh, quem comprou o ouro também acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas criticam. Quem não gosta de Bitcoin critica. Mas o ouro. Hey, mesmo Olha, não me diz que isto não é o ouro. Ou oh, então caiu. <risos> isto é o ouro, não é? é. O, ouro, o ouro caiu, não é? O ouro caiu. Portanto, quem, quem comprou o ouro aqui, não é? como reserva de valor, o ouro também desceu. Ah, o ouro não é reserva... É, man, o ouro continua a ser reserva de valor. E o Bitcoin, embora ter, tenha descido, tal como o ouro, continua a ser reserva de valor. Não é? Portanto, os preços oscilam. Não é por isso que deixa de ser reserva de valor. Mas quando nós compramos Bitcoin, a gente tem uma certeza. A gente sabemos que, num longo prazo, o Bitcoin, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por, por, por nos dar lucros. E quando alguém vos confrontar ai mas, hum, hum, ai, mas o, isso não é reserva de valor, eu comprei 60k, olha a minha carteira, está uh, com 80% em baixo, não é assim, tu dizes, olha, o ouro fez a mesma coisa, também quem comprou o ouro lá em cima, o ouro agora desceu, e agora o ouro deixou de ser reserva de valor, o ouro já anda cá no mundo, desde, desde que a civilização com, começou a existir, que... Portanto, e, e existe ouro hoje em dia em circulação que esse ouro já existia cá no tempo dos romanos, no tempo dos egípcios, já andava cá no tempo dos reis. Portanto, esse ouro que está cá hoje, ele já anda cá há muito tempo e ele não desapareceu. Portanto, ele vai continuar a ser reserva de valor. Não quer dizer só porque desceu que deixa de ser reserva de valor. O bitcoin é exatamente igual, ou seja, é exatamente igual no sentido que, é óbvio, que são coisas diferentes, não é? Mas é igual, no sentido que uh, não é porque desceu que, que vai deixar de ser reserva de valor. Portanto, quando a gente compra o Bitcoin, e para concluir, é óbvio que é reserva de valor. Quem compreende o Bitcoin não tem dúvidas nenhumas que num longo prazo vai sempre ficar, portanto, ah, é o pessoal que entrou agora há pouco tempo, ainda não tem algum conhecimento sobre o Bitcoin... Uh, o plano B prometeu <risos> estou-me a lembrar daquele filme lá do outro bacana que o Bitcoin, o plano B prometeu os 250k em janeiro falhou <risos> depois começou a subir prometeu os 100k falhou o People não meteu stop loss, estavam à vontade e foram liquidados portanto, é assim o Bitcoin é a reserva de valor, sim senhora portanto, quando a gente compra Bitcoin temos uma certeza, é, é, é lucro garantido, pá, já no DeFi é, assim, é a mesma coisa, no, se tu comprares aquilo que é, uh, pá, entre aspas, premium, digamos assim, porque no DeFi é assim, há tanta moeda, tanta moeda, tanta moeda, não faz coisa nenhuma, e muitas delas, estão como alguns Maxis dizem, e eles nisso até têm razão, Uh, é assim, mas eles englobam tudo É óbvio que o DeFi não é todo igual Mas uh, aquilo que eles dizem Ah, o DeFi é uma réplica do Fiat E é, se formos a ver algumas moedas Se formos a ver algumas... Não é todas, atenção Porque há moedas de muito boa qualidade Mas uh, existem moedas Que, como vocês sabem Se forem ver, elas têm suplá infinito Ora, é exatamente a merda do Fiat Faz a mesma coisa Ou seja, podem... Uhum, podem fazer as moedas que quiserem, com um clique, não é? E ao aumentarem o supply, estão a diminuir o valor da moeda e podem despejar à vontade. Portanto, basicamente, é uma réplica do fiat em algumas moedas, não é todas. Agora, se nós estivermos a falar, portanto, porque o DeFi não é todo igual, não é? O Bitcoin é um, é uma certeza, é uma moeda, uma certeza. Uh, one life, one love <risos> one life, one love e a gente não deve gostar das moedas mas pronto peço uh, <coughs> desculpa uh, o DeFi já o DeFi tem que ser ter cuidado man. tem que ser ter muito cuidado porque o DeFi não é todo igual como acabámos de dizer, existe uma grande quantidade, há um excesso de oferta de uma série de moedas que muitas delas têm supply infinito mesmo aquelas que são legítimas, mesmo aquelas que são legítimas podem falhar, os donos podem miseravelmente, miseravelmente falhar os projetos, podem ter toda a legitimidade, podem ter ali uma coisa qualquer, que faz uma coisa qualquer no mundo, resolve um problema qualquer, mas o projeto pode falhar na mesma. Ou seja, o risco é tão grande que nós vimos na outra live que dessas 20 mil e tal moedas, afinal não eram 90%, nós fizemos aqui as contas, é 99% é lixo, portanto, mas existe muitas pessoas que compram dessas 99% dessas moedas, portanto, o risco, portanto, em DeFi, tudo é risco, não há nada seguro, não é? até o Bitcoin pode ter um problema, não há tudo que é um software ou uma tecnologia ou um código, pode ter um problema, não, ninguém está ali, portanto, não há... Não há nada que esteja livre de ter um problema, mas em DeFi 99%, tal como nós fizemos aqui as contas da outra vez, com base no número das moedas existentes, nós chegámos à, à conclusão que 99% são um lixo entre aspas. Ou seja, esse, essas moedas, portanto, as pessoas que estão neste 99% de moedas, não quer dizer que não ganhem, podem ter uh, lucros malucos, podem ganhar dinheiro mesmo aqui o que eu estou a dizer é que o risco é muito mais elevado e aquelas que são supostamente mais seguras também podem falhar também podem falhar miseravelmente por mais que haja boa vontade, por mais que haja legitimidade, portanto há sempre um risco muito maior quando a gente usa o DeFi mas quem souber quem souber comprar quem souber comprar, ou seja, uh, quem souber comprar aquelas moedas que nós uh, temos, uh, pelo menos pensamos que elas serão um pouco mais seguras do que as outras, não é? Portanto, estamos a falar tipo uh, Litecoin, uh, ETC, que as pessoas pensam que, pá, é assim, mas são moedas que já andam há muitos anos, as pessoas se que é uma porcaria, mas essas já deram provas que estão cá há muitos anos, não é? que já levaram muita chapada. As novas, a gente, a gente não sabe, não é? Portanto, existem várias categorias de DeFi. Portanto, existe a categoria dos 99%. São aquelas muito duvidosas em que o risco é muito maior. Pode haver lucro, Pode, pode. Mas o risco é, é muito maior. Um grande abraço aqui ao nosso amigo Legend. Está aqui presente também. Aqui ao nosso amigo Henrique, meu. Obrigado pela tua presença. Portanto... Classificando aqui as DeFi assim, de cabeça, 99%. Há lucro, pode haver lucro, mas há um risco muito grande. Há um risco muito grande. Desses 99%, é pá, eu não sei agora dizer a porcentagem porque eu ia estar a inventar, mas há uma grande parte que é mesmo pump e Há umas que nem duram uma semana, há umas que é dias. Há umas que é mesmo dias e nem sequer. Há aquelas moedas que as Kardashian tipo o Itirio Max, Max, uma bacana que tem 5% das pessoas na conta dela e ela puxa o tapete aos fãs, tipo pá, é assim esses 99% do DeFi é que fazem com que os maximalistas digam mal do DeFi portanto eles não, eles não reconhecem o valor em DeFi nenhum para eles é tudo igual e eles têm 99% de razão <risos> não é? se a gente fizermos as contas é, eles acabam por ter 99% de razão, portanto dessas 99% de moedas como eu já disse pode haver pode haver lucro não é? é óbvio, mas há um risco muito mais elevado e depois há aquele 1% de moedas que uh, tem uma utilidade, mas há uma parte delas também que pode falhar miseravelmente portanto, mesmo que os donos sejam honestos mesmo que, que os, os pro, pro, programadores tenham um bom proa e todas as boas, boas vontades do mundo, pode acontecer que elas possam falhar. Portanto. Mas existe ali um, um número de, de moedas epá, que a, a gente sabe que dificilmente vai acontecer alguma coisa, mas é óbvio que não há, não há garantias, não é? No meu caso escolhi 35, 35 moedas, mais ou menos, eu não, eu não, eu não, eu não fiz de propósito, tipo, que eu não disse, ah, eu quero 30, não, tipo, aquilo foi, apá, era esta, e era aquela, e era aquela, também quer esta, e quer aquela, <risos> e fui escolhendo, mas, uh, e acabei por ficar com 35, ainda queria comprar mais uma, que é a Filme, já, já, já vamos ver aqui as moedas, Uh, que, eu, que eu gosto, não é? O que não quer dizer que seja, olha, estas é que são boas e as outras não prestam. Não haverá projetos com certeza que eu nem sequer conheço e que são bons e cadem ter a sua utilidade, como é óbvio. Eu apenas vou falar de algumas que é aquelas que eu tenho. Uh, vou, vou só mostrar assim por alto, uh, de repente, e depois já vamos aqui fazer uma, uma comparação de Bitcoin a nível de porcentagens e outras coisas. É assim, uh, ao comprarmos essas moedas, não é? a gente também, uh, porque eu ouvi ontem, eu ouvi ontem uma pessoa a dizer assim, ah, e o Bitcoin sobe e depois as altcoins, elas, elas, elas depois sobem mais lentamente, elas sobem mais lentamente, é assim, eu não concordo, eu não concordo, desafio qualquer pessoa a provar que eu estou errado e eu vou dizer porquê, uh, eu, eu vou fazer ao contrário, eu vou provar que estou certo, é assim, mas aqui não se trata, eu não, eu não quero estar certo nem errado, o que se trata aqui é que infelizmente, infelizmente, e foi a razão porque eu deixei de comprar a mesma quantidade de Bitcoin que eu comprava antes, ou seja, para mim era BTC, BTC, BTC, BTC, e B, mais BTC, e mais BTC, mais BTC. Gráfico de uma hora, RCI, não, estu, não tinha estudado nada na altura quando eu comecei, e era só Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. E embora não tivesse os conhecimentos que tenho hoje, já fiz quase 30 cursos de só de blockchain é um, pá, é assim eu conheço muito melhor é o DeFi hoje em dia mas não foi por isso que eu deixei de comprar outras ou, ou que eu comecei a comprar outras coisas a razão foi muito simples é que, é que eu comecei a ver que com o dinheiro que eu tinha disponível fosse muito, fosse, fosse pouco uh, eu quando comprava Bitcoin já não tinha os mesmos ganhos não é não tinha os, os mesmos ganhos que eu tinha se eu comprasse, por exemplo, uh, a Link, SC, Kine uh, e outras moedas que são consideradas lixo. Porque na realidade, tal como eu fiz um vídeo aí da outra vez, que era, para, para, que era o poder do zero, <risos> o poder do zero, que era para mostrar que moedas pequenas também dão grandes percentagens. E eu comecei a ver, peraí, olhem lá, então <coughs> porque eu não tenho, assim, eu gosto muito de Bitcoin, mas eu não me casei, com o Bitcoin, eu para mim é assim: pá, conheço a tecnologia, adoro a tecnologia, pá, sou fã número um do BTC, pá. Mas eu é assim: eu tanto também gosto de DeFi. Aqui não se trata de, de gostar, porque se tivesse casado com algum, eu não casava com nenhum, não é? Portanto, era, era uma relação comorida com os dois. A questão aqui é: eu comecei a ver que, pá, aí então eu tenho X, se eu vou comprar Bitcoin, eu vou ganhar X. E se eu comprar, e vou ter X moedas, e se eu vou comprar, por exemplo, Link, ou Dot, ou SC, CiaCoin, outra coisa qualquer, eu vou ter um lucro muito superior em relação ao Bitcoin. Então, espera aí, do ponto de vista do investidor, portanto, aqui não estou a fazer uma escolha psicológica do que é que é melhor ou não, ou seja, o Bitcoin continua a ser o Bitcoin, o DeFi continua a ser o DeFi, e como já expliquei, o DeFi não é todo igual, não é? Uh, pá, eu decidi começar a, a certa altura comprar a Link o que epá, existem outras existem outras moedas não, não, não tinha que ser Link obrigatoriamente mas a Link na altura estava a 1 um euro eu vi ali um grande potencial pá, porque era uma moeda que eu vi que, que, ia, que, ia, que ia ter sucesso e que é uma moeda necessária não é? e então decidi na altura pá, começar a comprar a Link e, e foi o melhor que eu fiz portanto, posso dizer hoje em dia que graças ao DeFi, para aí 80%, eu não sei dizer ao certo, porque eu posso estar enganado, mas eu penso que para aí 70% 80% da minha carteira foi feita com lucros de link, de link, não foi de, de, de Bitcoin, ou seja, eu com os lucros que tive, em, em vez de andar a comprar, porque o pensamento normal do pessoal, e, e que está correto, estava, estava correto, que as coisas mudaram, o Bitcoin já não é a mesma coisa, o DeFi também já não é a mesma coisa, as porcentagens também já não são a mesma coisa, e a gente já, já vamos falar nisso. E eu comecei a ver que, pá, eu podia ter muito mais lucro, e de, e de facto efectuou-se, efectuou-se. E então o pessoal costuma dizer, ah, eu vou, vou, vou comprar link, ou outra coisa qualquer, e depois, ou Ethereum, ou o que for, e depois com os lucros que eu tenho, eu vou comprar Bitcoin e eu foi exatamente o contrário eu fiz dinheiro com o Bitcoin e depois com o dinheiro do Bitcoin eu fui comprar DeFi e a minha carteira foi aumentando de ano para ano e foi aumentando e foi aumentando o Goku já vem meu já vem Ele eu me, me disse que vinha às às nove e meia já tá atrasado pá mas que não vier é assim ele foi convidado e tem um link e mandou-me uma mensagem a dizer que ia chegar atrasado ou seja em vez de eu comprar o que o pessoal chama de shitcoin que é o DeFi, para comprar BTC eu fiz exatamente o contrário. Eu fiz lucros com o Bitcoin e fui comprar link. Na altura era só link, só link, só link, só link. Não tinha mais nada, era só link. Que também é um erro. Também é um erro. Porque a gente deve, a gente deve diversificar. Não devemos pôr os ovos todos na na mesma sexta, não é? podia haver um problema qualquer com o link e um gajo ficava agarrado, não é? por acaso nunca aconteceu e ainda bem, e eu este ano já não não meti só em link, não é? Uh, mas isto para dizer o seguinte é assim, pá, o pessoal eu não estou a dizer para desistirem do Bitcoin o Bitcoin continua a ser o número um. como eu já disse, o Bitcoin é uma certeza não há dúvidas nenhumas, não é? o Bitcoin é uma certeza e é pá, o DeFi, pronto, é, como eu já disse, existem moedas, tipo a Link, pá, que é assim, eu também tenho a certeza, tenho a mesma certeza que tenho no Bitcoin, que a Link vai, vai, vai sempre subir, não é? diga o Link, digo outras portanto, um, e depois existe uma, uma coisa que o Henrique disse, que o Henrique disse, e muito bem, aí há umas lives atrás que nós fazemos lá no Telegram de vez em quando, Uh, que ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, uh, e é muito honesta, e é uma coisa muito honesta, que é, o ainda há estava a fazer a classificação do DeFi como 99% inúteis, e desses 1%, alguns são honestos, mas podem falhar, e depois há aqueles que têm mais probabilidade de ter o sucesso. Mas existe ainda uma outra categoria, que é, uh, portanto, há 99% das moedas, que supostamente são inúteis, não é? Digamos assim. Uh, nós fizemos as contas lá, portanto eram 20.100 e tal, para quem não viu essa live, eram 20.100 e tal. O Henrique disse que 90%, era, 90 era um lixo. A gente fez as contas e vimos que eram mais porque sobravam 2.000 e tal. A gente sabe que não há 2.000 moedas úteis e daí que eu uh, comecei aqui tipo, a fazer um género de um catálogo do DeFi, tipo que com umas coisas. Deixa eu lá tirar aqui o gráfico. Um, como as coisas eram eram mais importantes que outras mas ainda há uma outra categoria ou seja é a categoria das memcoins e o pessoal tem uma raiva às meme coins, e, epa, eu não compreendo eu não compreendo é assim portanto um uh, litecoin um é um clone é um clone do bitcoin não é é um clone do bitcoin e do Litecoin houve um fork que fez a Dogecoin, certo? E então há uma cena, há people que tem uma raiva, tem uma raiva às Memcoins, tipo ah, olha, mas uma coisa o Henrique disse, que é aquilo que eu te venho a dizer, daí que eu estou a explicar isto tudo para vocês perceberem, e ele disse muito bem, eu acho muito honesto, tu é que és grande, man, és o grande da Tiago Ferreira, man, és o maior meu, é um grande amigo meu... Um, há uma coisa que o Henrique disse Epá, eu concordo plenamente E achei muito curioso e honesto Ele dizer isto que é o seguinte Tomem atenção Este homem é sábio mesmo. Ele disse assim uh, Pelo menos as meme coins Não pretendem enganar ninguém Portanto, existem 99% que são inúteis Querem se fazer parecer Que são qualquer coisa de importante Não é? E as meme coins não As meme coins chegam e dizem Olha eu não faço nada gostas gostas não gostas não gostas <risos> E então não é por acaso não é não é por acaso que se nós viermos aqui ó oh, oh, olha já agora é pai eu, eu gosto mais de ver no gosto mais de ver aqui no, no pai não sei porquê deixei de ver o marca de a certa altura e comecei a ver uh, o com gosto gosto mais olha se nós viermos aqui ver aqui por exemplo a Dodgers eu não venho aqui chamar nada eu estou a falar em Dodge como posso falar daqui nada em Kina outra coisa qualquer ou em Chiba ou outra coisa qualquer portanto mas só para as pessoas terem atenção é pá, não odeiem as memcoins porque elas não pretendem enganar ninguém como o Henrique disse as memecoins não querem enganar ninguém elas são memes. olha eu estou aqui sou uma memecoin, não faço nada Gostas de mim compras não gostas não compras <risos> e olha não subestimem meu, não subestimem porque olha, a Dogecoin, a Dogecoin, se, vo se, vo se vocês vierem aqui, olha, está em décimo lugar man, décimo lugar meu, está aqui no top 10, top 10, em décimo lugar meu, um fork de um Litecoin, ora, a gente viemos aqui, olha, qual é que é o market cap, porque para ela estar em décimo lugar, qual é que é o market cap dela, olha, o Market Cap dela é maior do que as moedas todas que nós gostamos <risos> das 35 moedas que eu tenho uh, poucas têm uh, mais do que este Market Cap tem estamos a falar de chamar por aqui deste lado olha ali o universo está cheio de protões Neutrões Eletrões e cabrões <risos> Ora eu passei aqui para este lado para eu ler para eu ver bem Ora 8 bilhões 8 bilhões 955 reparem bem 8 bilhões 8 bilhões 945 só para dar mais raiva, mano, estás a ver? <risos> porque assim é para não odeiem, não odeiem memcoins, porque as memcoins não pretendem enganar ninguém, só compra quem quer, ninguém é obrigado mas elas não pretendem enganar ninguém, como o Henrique disse, é um sábio isto <risos> homem é um sábio é assim, a gente já sabia disto, não é? Mas na da, mas da forma como ele disse, é engraçado, porque é mesmo realidade. Elas dizem, olha, eu não, eu não vou fingir que tenho uma proa de bacana, não vou fingir que esta merda resolve aqui um problema qualquer aqui do... Não sei do que, mas sou uma meme, sou uma meme, coin. Quem quiser compra, quem não quiser, pá, não, não compra. A verdade é que uh, eu, ano passado, no meu caso, no meu caso, quando a Dodge ainda estava com os zeros e que valia a pena, eu não quero dizer que não vale a pena hoje, não é? mas eu, para mim deixou de ser interessante porque uh, o que eu, uma, uma, da, uma das características que eu gosto de ver num ativo é uma das características que eu gosto de ver num ativo é zeros <risos> do ponto de vista do investidor. Para mim torna-se muito mais bacana. É óbvio que se eu quisesse comprar Uh, uma coisa é para deixar assim tipo pá imagina que eu tenho 20 anos ou 30 e quero guardar aquilo até aos 40 50 anos ou aí eu ia comprar Bitcoin se isso existisse na altura não é uh, e, mas para fazer um, epá, um lucro maior de topo a topo de novo histórico a novo histórico pá o Bitcoin não consegue bater as altas em em porcentagem, a gente já vamos ver isto, mas aqui não estamos a medir, não estamos a fazer comparações com um é melhor ao outro, estamos a falar de percentagens Isto só para dizer que, portanto, nessas classificações das 20 e tal, e 149 moedas, poucas delas, não são muitas, poucas delas, são memes. Epá, e não subestimem, não subestimem o poder disto. Eu ganhei muito dinheiro com a Shiba, temos aí o caso do nosso amigo Tadeu, está lá no nosso grupo, eu estou sempre a falar nisto, pá, porque eu para mim é pá, aquele homem é a legend é a legend porque ele é a única pessoa no mercado que eu conheço que não investiu um euro basicamente ele andou a minerar dogecoin e lá no trabalho dele todos riam dele porque ele estava a minerar aquilo que valia zero, zero, zero, e que aquilo não valia nada e a verdade é que ele um dia aquilo subiu e ele conseguiu fazer à volta de 15k Portanto, e é a Gita que ele começou a usar no mercado. Portanto, ele não investiu a porra de um euro. Portanto, é assim, isto é de valor, é de respeito. Não só é DeFi como ainda por cima foi uma memecoin. <risos> foi uma memecoin que o orientou. Portanto, isto é de louvar. É, é de respeitar, meu. Temos que respeitar aquilo que tem valor. pá, é assim, aquilo que tem um, um use case é de respeitar, como é óbvio, não é? Mas a gente não pode ignorar uma moeda com quase 9 bilhões, meu. 9 bilhões é muita fruta. Todas as moedas que eu tenho, se calhar 85% delas ou 90% ou 95% não têm este market cap. Deixa-me ver aqui, olha. Tenho aqui só um bocadinho, tenho um bocadinho só pouco de Bitcoin, tenho um pouco de Ethereum, porque a minha maior aposta foi a, a Link. Tenho aqui, olha, tenho aqui só o XRP, olha, portanto... Tirando o Bitcoin, tirando o Ethereum, tirando o XP, tirando a Cardano, portanto, Cardano, XP, Ethereum e Bitcoin, que desta lista dos 10 são as 4 que eu tenho, tirando estas 4, portanto, 31 das minhas 35 moedas têm um market cap inferior à Dotcoin, não é? Agora imaginem, se a Dotcoin custa, se a Dotcoin custa, portanto, 6 cêntimos. 6 cêntimos, não é? Uh, se ela custa 6 cêntimos, não é isso? É, 6 dólares. Se ela custa 6 cêntimos, no próximo topo histórico da Dodds, não é? No próximo topo histórico da Dodds, e isto já teve mais barato. Quando o mercado caiu no dia 18, uh, isto teve muito mais barato. Nem, nem vale a pena ver co, quanto é que teve, que nem sequer é relevante. Mas uma moeda que está a 6 cêntimos, uma pessoa que tem mil paus de Bitcoin, e uma pessoa que tem mil paus de Dodge é óbvio que são coisas completamente diferentes não é é uh, passa a gente for ver as percentagens eu tenho quase a certeza que uh, uh, se a Dodge acompanhar o mercado é com as outras que normalmente elas sobem todas juntas umas sobem menos outras sobem mais uma pessoa com mil paus consegue comprar um supply muito maior não é do que do que MBTC. em BTC o em BTC com mil paus compras chatoshis, não dá para comprar Bitcoin, não é? Um Bitcoin inteiro. E portanto, estas moedas, sejam memes, não sejam, seja Link, seja seja Dot, seja o que for, essas moedas vão acabar por dar uma, uma, uma porcentagem muito maior, meu. E então é assim: as pessoas, a passo, comprarem um bocadinho, que se comprarem um bocadinho de, façam experiência nem que seja um pouco sim, é pá, comprem qualquer coisa. Mas de uma moeda como deve ser, eu, eu sei no grupo, pessoal que compra isto ou aquilo, eu nem conheço, meu. Eu não sei onde é que eles compram aquilo. Mas se eles compram é porque eles acreditam e possivelmente irão mesmo ter lucro, não é? Porque em DeFi 100% das moedas podem ter lucro, não é? E elas dão lucro para alguém, só que alguém ganha e alguém perde, mas no Bitcoin é a mesma coisa portanto quando a gente estamos a especular uma moeda não é seja Bitcoin seja DeFi todos perdem todos há sempre alguém que perde há sempre alguém que ganha não é uh, portanto uh, continuando vamos passar agora aqui ao gráfico vamos passar aqui aqui aqui agora ao gráfico Ora, compartilhar a tela então é assim Uh, se a gente formos ver aqui o Bitcoin daí que eu meti logo no início isto aqui uh, desta forma, que era para a gente ver, a gente vemos aqui, olha, este foi a maior percentagem que o Bitcoin fez em toda a história. Mas antes de ir lá, eu, eu queria dizer aqui o seguinte, porque estamos a, a comparar, porque o tema de hoje é Bitcoin vs Altcoins, portanto aqui não se trata de uma medição de de o que é que é melhor ou pior ou escolham isto, não, isto aqui escolham o que vocês quiserem eu só digo que a gente devemos abraçar os dois mas estamos a fazer comparações, coisas, uma coisa um é um tem uma coisita melhor outro tem outra melhor, a gente estamos só aqui a falar sobre factos, factos, não é? e se eu estiver errado, corrijam-me, digam-me olha, isto não é assim como está é pá, se eu disser alguma coisa que vocês não concordam digam, participem comentem, falem no chat Deixem os comentários na página aquilo um que vocês acham, quais é são é as moedas que vocês mais gostam, o porquê, o que é que elas fazem, se não fazem nada, porque é que compraram, porque é que acreditam nelas, é? porque é que investiram nelas. Uh, aqui em relação ao Bitcoin, não é justo não é justo nós compararmos, portanto, não é justo para o Bitcoin a gente compará-lo com, com, com o DeFi, porque o Bitcoin é o Bitcoin. Mas também não é justo a gente comparar o DeFi com o Bitcoin. Porquê? Porque o Bitcoin, o Bitcoin, já, tem, o Bitcoin já tem o histórico do caraças, não é? O Bitcoin já vem lá desde, o, desde os dinossauros, não é? Não é dos dinossauros, mas pronto, já tem mais de 10 anos, já é um rapazinho que já vai à escola, já, já sabe falar e já namora. Mas é um puto, não é? Pronto, mas já é um puto grande. E as altcoins que nós temos aí, olha, por exemplo, uma link não deve ter mais que 2, 3, 4 anos, não é? dois não tem de certeza, mas tem à volta de 3, 4 anos uh, por aí, mais ou menos, não é? Aqui nem sequer é relevante o tempo, mas isto só para comparar que, para a gente podermos fazer uma comparação justa entre, eu não estou a falar em preços, não é? Porque é óbvio que as moedas de DeFi não têm nenhuma delas o market cap que o Bitcoin tem já agora vamos lá ver aqui já agora já que vimos da Dodge, vemos do, do Bitcoin man. já agora isto para vocês perceberem qual é que é o conceito ou qual é que é a cena que eu quero falar portanto o Bitcoin estamos a falar de um ativo que está com 400 bilhões portanto a Dodge tem 9 o Bitcoin tem 400 bilhões mas no all time high ele passou um trilhão, portanto estamos a falar de uma moeda que tem um trilhão, portanto nenhuma moeda do DeFi vai chegar nem aos calcanhares do, do, do BTC, no entanto não é justo, não é justo gente, estarmos a gente, a, não é justo para o DeFi, estarmos a comparar por exemplo uma link com o BTC, porquê? Porquê? A gente podíamos comparar, era a Link com o mesmo tempo. Vamos imaginar que o Bitcoin tinha só 10 anos. E vamos imaginar que a Link, que a Link tinha 10 anos. Aí era uma comparação justa. Porque o Bitcoin já mostrou o que é que ele um consegue fazer em 10 anos, não é? Que subiu isto tudo, não é? Portanto, ele em 10 anos teve, este, teve esta valorização toda. E eu no outro dia vi aqui, Pá, isto é uma coisa brutal, meu. Isto é uma coisa brutal. Olha, já agora vamos aqui ver quanto é que ele subiu este tempo todo. Mas se calhar há moedas. <risos> mas se calhar há moedas que também já fizeram isto. Em menos tempo. Ok? Por exemplo, olha, só assim a medir assim, assim, tipo, eu estou a usar o Iman, mas não estou a medir mesmo exatamente. Mas só para termos uma ideia. houve oh, nem sei dizer isto. Ora, isto é 60, 60 mil. Meu. 60.721, uh, mais ou menos. 60.721 mais ou menos. Portanto, ele subiu esta percentagem toda ao longo destes destes 10 anos. Agora eu pergunto, então e a LINK, ao fim de 10 anos, quanto é que ela já subiu? A ADA, o Ethereum, quanto é que ele já subiu em percentagem uh, quando ele tiver 10 anos, portanto, também não é justo a gente estarmos a comparar Ethereum com o, com o BTC porque o Ethereum ainda não teve a oportunidade de ter o tempo que o BTC tem, portanto nem sequer é uma comparação justa, porque o Bitcoin começou a correr primeiro <risos> o Bitcoin começou a correr primeiro e já vai lá à frente, olha aqui um grande abraço aqui ao Zelo Investments e aqui um grande abraço aqui ao, sim sim, a XRP já anda cá, é uh, e um grande abraço aqui ao João, João Tadeu Olha, se vocês repararem, aqui por exemplo, na... Olha, ainda bem que tu falas nisso, que eu vou interromper aqui a minha... Eu vou interromper aqui a minha cena que eu estava a dizer, para mostrar aqui uma coisa. Há aqui uma cena, mas não é no... Não é no Geek, é no CoinMarketCap. ah caraças! Olha eu aqui, olha já, agora né <risos> Onde é que está aqui? Favoritos? Olha, favoritos... Onde é que está Aqui... Aqui, CoinMarketCap, CoinMarketCap Há aqui uma parte Há aqui uma parte, man Que a gente vê aqui, onde é que está Aprenda Há aqui uma parte Que a gente consegue ver As cenas no passado Onde é que será? Criptomoedas Ah, está para aqui, espera aí instantâneos históricos está aqui ainda bem que aqui o nosso amigo Zé L Investments disse curiosidades XP já tem 10 anos tem <coughs> tem e ainda cá anda que foi aquilo que eu disse no início da live ou seja há moedas que estão a ser subestimadas tipo XRP tipo Litecoin tipo ETC e essas moedas clássicas as pessoas pá, não ligam não se fala muito nisso estás a ver mas são moedas que já provaram que elas resistem ao tempo não é é como aquela coisa que nós falámos na última live que é o, o efeito Linde, ou seja, quando uma coisa não tem um prazo de validade para acabar, não é? Que ela vai se manter no mercado, tipo os CDs, os DVDs, aquilo um, tem um tempo de vida. E o Bitcoin nesse gráfico, não é? Ele representa só uma coisa ainda que está mesmo no início: Ou seja, essas moedas que estão no início, de, como o XRP, o Litecoin, etc., elas já provaram que resistem ao tempo. Resta saber, é as outras. As, assim, o Ethereum eu acredito que ficar, a Link eu acredito que ficar, a Dot eu acredito que ficar. Aquelas moedas que eu investi este ano é no ponto de vista do topo histórico, não é? Portanto, eu não estou a comprar DeFi para daqui a 20 anos. Para isso, eu comprava Bitcoin, não é? Daí que eu disse que é One Life, One Love, que é Bitcoin, é tens uma certeza que, independentemente do tempo que tu tens aquilo. Uh, quanto quanto mais tempo passar mais mais no que tu, tu tens já o já o defy não é eu para mim o DeFi é top a topo se bem que há algumas moedas que eu estava de guardar mais tempo não é mas pronto mas há ah, ah, muitas moedas DeFi que as pessoas no novo no, no, no, no novo topo histórico já agora deixa-me lá por aqui dizer que isto não é aconselhamento financeiro uh, devia-se desfazer de certas moedas não digo todas não é porque umas uh, que hoje as pessoas nem sequer ligam, e eu já vou mostrar, uh, já provaram que andam cá há muitos anos e que uh, superam o tempo. E há outras que são, vá, recentemente novas, eu, novas estou a dizer um ano, dois anos, três anos, quatro anos, porque há outras que têm seis meses, um mês, uma semana, não é? Portanto, essas ainda não provaram nada, a gente não sabe se elas, daqui a dez anos ou daqui a, daqui a cinco anos, elas estão cá, ou para o ano, ou daqui a dois anos... Portanto, e como o, o Zé Investments disse muito bem, sobre, olha, eu vou pôr aqui, por exemplo, olha, vamos ver, olha, boeda giro, vamos ver, em Abril, o, o que é que havia aqui? Era só Bitcoin. <risos> em Abril, olha, reparem bem, em Abril, isto é, no dia 28 de Abril de 2013, tomem atenção, o que é que havia em, em Abril de 2013? Olha, era isto, tínhamos Bitcoin, Tínhamos um Litecoin, que foi de onde veio o fork do. O, uh, uh, que o, o Dodds fez. Portanto, um Litecoin é uma cópia, é um clone, é um clone do Bitcoin. Só que o Bitcoin não levava X tempo para fazer uma transação, que era muito tempo, e um Litecoin conseguia fazer aqui uma, uma transação em 2 minutos e meio, salvo erro. Uh, daí que fizeram um clone do Bitcoin, mas melhorado com o nome. Litecoin, e daí surgiu então o fork que fez, a, que fez a Dodge, mais tarde, mais tarde. Mas nesta altura, portanto, dia 28 de Abril de 2013, o que é que nós tínhamos no mercado? Tínhamos Bitcoin, tínhamos Litecoin, o Bitcoin ainda anda cá, é, meu, não me acredito, meu, obrigadão, man, um grande um grande obrigadão aqui para o, para o João Matos, que está aqui a apoiar aqui o canal, man um compromisso um super sticker, és <risos> é o maior, para o mano. Uh, olha, peço aos, aos moderadores para fixarem o João como uma mensagem fixa, ah, já lá está, já lá está no topo em automático, <risos> um grande abraço para ti João Matos, para man. uh, o mano. o que é que havia aqui então no dia, portanto vamos aqui ver a data, dia 28 de abril de 2013, ora, nesta data, a gente tínhamos aqui, portanto, Bitcoin, que ainda anda cá, um Litecoin, que ainda anda cá, esta aqui possivelmente já não anda cá <risos> o PPC eu nem sei o que é que é isto mas isto já, já deve ter pá não sei meu olha isso já não deve existir pelo menos o site não está cá não estou a ver olha se existe não sei se calhar até existe eu estou a dizer que não existe olha, mas pelo menos eu ah pera aí pircoina não me digas que isto tem alguma coisa a ver com não não pode mas, mas pronto eu não vou falar de uma moeda que eu não conheço Olha, pelo menos é assim. Que se ela anda cá, eu desconheço. <risos> Aqui a Namecoin, pá, também se anda cá desconheço, nem nunca ouvi falar. Aqui o Terracoin, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Portanto, desta lista toda, de dia 28 de Abril de 2013, o que é que nós temos a certeza que anda cá? É o Bitcoin e o um Litecoin. Não é? e ainda hoje, olha, posso dizer, ainda ontem comprei um produto pela internet com Litecoin. Mandei vídeo de uma loja me entregarem aqui em casa pelo correio aqui na Suíça compra-se agora nesta altura costumam só aceitar bitcoin, só mas normalmente aceitam uh, Ethereum Classic que é o ETC, que é o Ethereum Classic aceitam Litecoin e aceitam bitcoin, é óbvio que depende da plataforma, portanto há um site que pode aceitar só aquilo que ele entende não há uma regra que, que diga que tem que ser, que ser só aquilo portanto, mas o site que eu uso Costuma de aceitar a Litecoin, Bitcoin e Ethereum Classic, portanto, que é o ETC. Muitas pessoas nem, nem, nem, nem, nem sequer vão um orar àquilo. Já vamos ver as porcentagens que essas moedas subiram. Portanto, nesta lista, dia 28 de abril de 2013, o Bitcoin e o, e o Litecoin temos a certeza que é andam cá. Estas sobreviveram ao tempo. As outras, é pá, até podem andar cá, mas eu nem. Eu nem... Provavelmente não. Provavelmente não. Se a gente for, reparem bem, a gente estamos a falar de... Ah, hoje em dia tem 20 mil moedas. E eu mês passado fui ver, tinha menos. E há 5 meses fui ver, e pá, está um crescimento muito rápido. Vejam bem o crescimento de abril para maio de 2013. Portanto, aqui havia, aqui havia sete moedas, dava para contar pelos dedos, não é? 7 moedas. E uh, a gente vem aqui de abril para maio portanto no dia 5 de Maio já havia 10 <risos> já havia 10 portanto o Bitcoin e o Litecoin em primeiro lugar e segundo lugar portanto na altura não havia Ethereum possivelmente o, o vital que ainda andava aliás eu nem sei se ele era ainda programador ou não mas eu sei que ele fez lá várias propostas no Bitcoin para alterar aquilo e pá, disseram na épia, na épia meu, imutabilidade, imutabilidade, por isso, olha filho, a porta da rua está ali, podes ir fazer outra coisa. E o gajo fez o Ethereum, <risos> graças a ele, não é? Portanto, nós temos hoje um leque, um leque de, de muito mais opções. Portanto, quando vamos ao supermercado, temos vários produtos. <risos> uh, calma, ainda não chegámos aos drops. Eu estava à espera do... os drops era, era para quando chegasse cá o... Cá o, cá o Goku, man eu vou-lhe aqui telefonar, eu vou-lhe aqui telefonar como é que é, man, está-se bem então aqui continuando, nesta altura o nosso ranking já já estava, portanto de um mês para o outro de um mês para o outro nós já tínhamos 10 moedas, para passámos de 7 passámos de 7 para 10 estou aqui a telefonar ao Goku não atendo eu não estava a dizer que estava a ter um problema meu pode acontecer a toda a gente então é assim tanto num mês para o outro já existia aqui mais coisas o Fittercoin Coin o... terminava tudo em Coin terminava porque o primeiro era o Bitcoin <risos> o primeiro era o Bitcoin o segundo era o Litecoin então isto daqui era tudo qualquer coisa Coin qualquer coisa Coin o não me enganas, Coin, dá cá a Guita Coin, vou-te enganar, Coins, Scam Coin e o Trawalow <risos> Portanto, isto do mês para o outro. Olha, vamos ver. Isto era do dia 5 de maio. Vamos ver o dia 26. Portanto, dentro do mesmo mês, o que é que já havia? Man, no mesmo mês, <risos> no mesmo mês, já havia 15. <risos> oh, isto é, cara. Começou a andar, olha. Portanto, e, o, e o que é que existe ainda hoje destas moedas? Vejam lá na lista se vocês conhecem alguma coisa. Eu não conheço nada. Conheço só o Bitcoin, Litecoin e vai andando, não é? Pá, provavelmente até pode haver qualquer coisa, mas eu não conheço. Provavelmente isto já pe peidou tudo, não é? Porque possivelmente se calhar não tinha nenhuma utilização. Ou se tinha, não, não era usado. Porque às vezes fazem-se coisas que realmente têm uma utilidade. É pá, mas se as pessoas não usam se as pessoas não usam, para que é que serve a utilidade, se aquilo não, não tem utilização por parte das pessoas, não é? Possivelmente havia aqui projetos, possivelmente, que eram bons, a gente não sabe, não é? Mas provavelmente, eu até acredito que naquelas moedas todas houvesse uma ou outra que fizesse realmente alguma coisa, mas como não havia uma utilização, porque ainda era tudo muito novo, uh, aquilo acaba por morrer, que é tal cena que os projetos até podem ser legítimos, porque os scammers ainda não estavam assim muito bem atentos, <risos> ainda não havia a quantidade de scammers que, que, que há hoje. Não, não perdeste o, os backdrops, <risos> se ele não aparecer eu, eu dropo a cena sozinho. Uh, depois, aqui, portanto, no fim do mês, do mesmo mês, portanto, vimos no dia 5, agora no fim do mês, portanto, já é abril, maio, não é? Maio já havia 14, portanto, temos aqui BBQ coin Bitbar, TX coin olha, não conheço nenhuma, continuo sem conhecer nenhuma, portanto, é só mesmo Litecoin e Bitcoin, estas duas sobreviveram. Isto para vos dizer o quê? mano dessas 20 mil que existem hoje, não acreditem que elas estão todas cá para o ano, ou para o mês que vem, ou para daqui a 5 anos, ou para, para daqui a 20. Se puderem realizar lucros, realizem se puderem sacar pelo menos aquilo que investiram, saquem, <risos> quando puderem nos novos tops, não é? Porque é assim, no DeFi há coisas boas, há coisas menos boas, há coisas boas que peidam e há coisas que realmente são boas, não é? Mas a porcentagem é muito pouca, não é? Daí que eu digo que o Bitcoin há uma certeza e o DeFi, pá, também há muita coisa boa, que eu acredito que ainda dure muitos anos não é tipo a link a dota etc mas não é tudo porque a grande maioria dela é óbvio que 20 mil moedas não vão sobreviver uh, portanto aqui vimos aqui Maio vamos ver aqui Junho portanto Junho já não é uma grande diferença porque foi o, o fim do mês para o início do mês é muito perto vamos ver o, o fim do mês de Julho ora Litecoin, Bitcoin Pá, eu não estou aqui a conhecer mais nada eu não estou aqui a conhecer mas já havia 26 <risos> em três meses <risos> portanto 7 15 26 portanto o crescimento o crescimento era o crescimento era olha temos aqui pessoal aqui a fechar ordens 140 aqui os ninjas man então estavas a zabulir estás a fazer trade man Estavas <risos> a zabulir estás a fazer trade e então aqui em agosto, como, como o ZL Investments disse, e muito bem, possivelmente, acho que foi aqui nesta altura, em agosto, aqui já, e não falhei, e não falhei, portanto eu conheço também a XRP. Uh, se tu fores a ver aqui em agosto de 2013, portanto no mesmo ano em que o Bitcoin saiu, mas um, dois, três, quatro meses depois, quatro meses depois do Bitcoin sair daqui no dia 4 de agosto já vês aqui a xrp e ela está onde. e ela tá onde está em terceiro lugar mano <risos> tá em terceiro lugar e reparem ela tinha 45 bilhões meu o Bitcoin na altura tinha um trilhão ou eu estou a enganar Pá, é assim ou eu estou a ver mal o Bitcoin tinha um trilhão e duzentos então isso é igual ao market cap que nós tínhamos é, man, isto deve ser milhões, de mil. olha, não importa, não, é, não, não se trata aqui do, do, do market cap. Como o Zell Investments disse, sim, muito bem, o XRP já anda cá, ao mesmo tempo do Bitcoin tem uma diferença de 4 meses, isto a contar de 2013, é óbvio que as coisas começaram antes, não é? Portanto, não há aqui histórico de 2009, é, é, óbvio, que, é óbvio que o Bitcoin como, começou antes, não é? que dizer aqui sobre os dados sobre os dados uh, segundo o market cap é óbvio que uh, isto tem um histórico ainda mais para trás não é mas nós vemos aqui o xrp a partir do dia uh, o início de agosto de 2013 já existia é óbvio que o Bitcoin já vinha mais para trás eu estava aqui a dizer que foi quatro meses depois mas foi porque isto é 2013 o Bitcoin é que, é que começou antes mas neste, neste gráfico só existe neste, nesta tabela, não é um gráfico só até 2013, não há nada, não há história para trás. Mas existia, existia Bitcoin. Uh, o XRP já anda cá há muito tempo. Não? Olha, portanto, estas três sobreviveram. Daí que eu digo: o XRP é daquelas moedas que já provaram uh, segundo o efeito Linde. Uh, pode pesquisar a net é o que é que significa o efeito lindy lindy com Y lindy uh, ele já provou que anda cá há muitos anos e acredito que vai continuar a ser usado ainda por por muitos anos e é uma moeda que está muito subestimada é uma, é uma moeda que está que está muito subestimada nesta altura ela valia 0.005 portanto nem um cêntimo nem um centímetro valia e depois se formos ver tudo o que está aqui na lista Daí que eu digo que vocês têm que ter cuidado com, o, com aquilo que vocês compram, não é? Tudo que está aqui nesta lista eu não estou a conhecer nada. É óbvio que eu não conheço as 20 mil moedas de cabeça. É óbvio que pode estar aqui moedas que ainda hoje existem. Eu não estou a conhecer nenhuma daquelas que eu conheço. O que não significa que, que elas não existam hoje. Mas é assim, não há aqui mais nada assim relevante que... Que... Que a gente possa aqui reconhecer, e então só mais para a frente, então depois é que foram surgindo à medida que o, que o tempo passa. E como eu estava a dizer, não é justo, não é justo a gente estarmos a comparar com uma link. Ai, mas o Bitcoin tem um marca de x ou já fez e a link é vale. X oh man, é assim. Ou o Ethereum, vá, eu tô, estou tô a comparar o link com a com o BTC, porque é um altcoin, não é, portanto, aqui o tema trata-se de BTC altcoins vs altcoins. Portanto, as altcoins boas ainda não tiveram a oportunidade de provar o seu valor, portanto, não têm o mesmo histórico que o que o BTC. O próprio XRP só apareceu em em agosto de 2013, já tem um grande histórico. E, e, e ainda cá anda, portanto, já provou que é uma moeda, já levou muita chapada, com certeza já, já tentou ser ecado, já toda a gente tentou, os hackers todo mundo, já tentaram ecar XRP e Bitcoin e etc, não é? E elas ainda andam cá, elas ainda andam cá. Uh, e são moedas, tu não ouves falar sobre que há um problema, nem que há um bug, essas moedas mais antigas, tu nunca tens... Tipo, é assim, pode haver um problema, como é óbvio, mas tu raramente ouves numa moeda que, que eu chamo clássica, porque é mais antiga, tu numa moeda clássica é muito raro ouvires dizer que tem um problema. Portanto, não está livre de ter um problema, mas uma, porque, porque pode acontecer, mas raramente tu ouves Ah, e a Solana teve um problema, porque os nodes não estavam em consenso, e então quando se formava um bloco, aquilo não davam todos o mesmo valor, ou ou porque houve uma manipulação na luna ou porque houve, para qualquer coisa seja de bug, seja de intervenção humana, estes projetos já provaram que não cá há muito tempo e a gente, vamos ver aqui, pá, é assim 60.721% mas isto é porquê? Porque é uma moeda com 10 anos mais 10 anos, aliás é uma moeda que tem muitos mais anos porque se a gente formos a fazer aqui uma comparação, já que vamos comparar, não é? porque hoje o filme é tanto como já disse desde o início eu não pretendo dizer que uma coisa é melhor que a outra longe de mim para mim são todas boas não é uh, são todas boas vamos aqui medir vamos aqui medir por exemplo vamos aqui medir o mesmo tempo ah isto é Ethereum, tire um e um euro eu vou meter em euro não faz mal ou oh, metem dólar metem dólar metem dólar que é melhor Ora, vamos ver aqui, portanto, hum, vamos ver aqui, já agora para, para, para medir isto bem, ora, daqui, epá, porque é que isto está a fazer esta cor ranhosa meu? Ora, isto aqui tem 302 bares, são, uh, estás a brincar, 300 e, qual, quanto é que isto é? 332 bares, ora Isto é medido... Ah, espera aí, eu estou a fazer isto mal Estou a falar em tempo A gente quer saber é o tempo, não, não é a porcentagem A gente quer saber é o tempo Dá 366 bares Ora, 366 bares Ora, 366 bares A dividir por 54 Que são as semanas do ano, não é? É igual a... 6 anos e 7 meses. E agora vamos medir. E agora vamos medir a mesma. eu por acaso nunca fiz esta conta. Eu vou ter a mesma surpresa. Eu vou ter a mesma surpresa que vocês ao vivo. Caraças, não consigo copiar isto, meu. Ai, caraças, mano. Ora. Copiar. Agora vamos ver aqui em BTC USD. Eu nunca fiz estas contas. É uma é uma para mim é uma novidade. É só mesmo aqui a título de curiosidade. Agora vou aqui colar. Assim ainda fica mais certo para não estar a fazer contas. Agora vamos por aqui daqui a aqui. Portanto aqui daqui a aqui. por daqui a aqui e aqui, aqui E agora sim vamos medir em Agora sim vamos medir em Percentagem já agora Portanto, quanto é que o BTC tinha feito Epá, isto não dá man. Isto está horrível mesmo Ah, porque agora queremos fazer em altura Não dava, caraças Ora, era até aqui, não é? Era até aqui Vamos tornar Epá, bateu uma coisa aqui no meu telhado Deve ser um gato Ora, vamos ver aqui. Vou pagar aqui isto para ter mais espaço aqui no gráfico. É até onde está esta barra aqui. Ora, vamos aqui medir, Já agora, por curiosidade, se a gente vamos comparar, temos que comparar dentro do mesmo tempo. Portanto, isto dava. Isto dava. Portanto, o BTC do mesmo tempo do Ethereum fez 18.800. É boé, bueno, Ainda é boé. Bueno. Eu acho que o Ethereum não fez isso. 18.800 né vamos aqui copiar e agora vamos pôr o Ethereum USD é a primeira vez que estou a fazer isto nunca tinha feito isto man. que porra meu agora vamos colar quero o outro portanto dentro do mesmo tempo dentro do mesmo tempo vamos pôr aqui já agora é uma curiosidade man. Não, não pode meu ah, eu estou a fazer isto mal, mano. Não dá assim. Estava <risos> a medir isto mal, mano. Agora é que eu vi. Porque o gás que encolhe o gráfico. Não, mas vai dar ao mesmo. Não, não, não pode, não pode. Isto é. Dá para fazer. Dá para fazer. Ah, porra, mano. Então é assim. Isto tinha quantas barras? Dava 6 anos e 7 meses. Eram. Eram quantas barras já agora? Vou puxar para trás. Eram 366 bares. Ora já agora, por curiosidade vamos ver, né? Ora 366 bares. deixa-me copiar aqui. Pois ali o, o tempo marcado no courso estava certo. Ali estava certo. Olha, copy, vamos pôr aqui BTC USD, vamos fazer aqui paste. Não, isto aqui está certo mesmo. Porque mesmo que a gente estica a encolha. O coisa também encolhe. Não, está certo. Está certo, mano. Está certo. Aqui está certo. Portanto, o Ethereum dava quanto? Uh, portanto, aqui dava 18.800. E aqui no Ethereum, Ethereum ST. Já agora, deixa lá ver. No mesmo tempo, quanto é que o Ethereum subiu? É? Aqui é o, é o coisa máximo. Deixa-me lá puxar para trás, visão ordem, sendo back o Ethereum subiu, não tem nada a ver. Não tem nada a ver man Deixa-me lá ver. Não tem, não tem nada a ver uh, acho, acho que não tem nada a ver Acho que não tem nada a ver man. O Bitcoin acho que dá bail na mesma <risos> Dentro do mesmo tempo Deixa a ver aqui o topo histórico não meu caraças me dá mais meu dá mais e é é meu nem sei dizer este número olha e nem vi até lá ao fundo o que quer se ver é o máximo é menos dá bué, meu olha é uma porcentagem maluca dentro do mesmo tempo que o Ethereum tem que é isto aqui de, de portanto a ideia é ver quanto quanto é que o Bitcoin valia aliás quanto é que o Bitcoin tinha subido em porcentagem quando tinha a idade que o Ethereum tem hoje e não tem nada a ver meu é muito menos meu aqui é boé são 18.800 mas nós formos ver aqui no portanto isto é uma comparação justa estamos a ver dentro do mesmo do do mesmo tempo não é portanto isto é a vida do Itírio desde o início ao fim portanto não estou a falar de datas é óbvio que o Ethereum não começou aqui estou a falar é o espaço de tempo de vida o espaço de tempo de vida do Ethereum, não é portanto se formos comparar os primeiros os primeiros seis ponto, os seis anos e sete meses que estão aqui o Bitcoin nem nem tanto o Ethereum o Ethereum, então por estas contas por estas contas o Ethereum no mesmo espaço de tempo que o Bitcoin tem subiu muito mais subiu muito mais ou seja em percentagem e eu não sabia se era assim ou não. Eu até agora duvidei, até pensei que, que ia mesmo dar mas não Ana. Portanto, o, o, o Ethereum não é? tem 6 tem anos e 7 meses. Aqui só a contar pelo gráfico. É óbvio que falta aqui ainda falta aqui ainda histórico do, do BTC, que isto só vai aqui até 2014. Mas o Ethereum também tem o mesmo, tem o mesmo histórico. O que falta aqui também falta no Ethereum. Portanto, no mesmo espaço-tempo de 6 anos e 7 meses, o Ethereum fez muito mais porcentagem do que o BTC. E eu ontem ouvi uma pessoa que eu respeito a dizer que ah, e quando o Bitcoin subir, quando o Bitcoin subir que as altas vão ser mais lentas. Não, man. É ao contrário. As altcoins descem mais rápido e sobem mais rápido. E principalmente nos dias de hoje, porque antigamente as, as coisas mudaram as coisas mudaram muito o, uh, tu antigamente o Bitcoin era assim o Bitcoin continua a ser lucrativo como é óbvio não é e como eu disse para além de ser uma certeza num longo prazo ele é muito lucrativo mas em comparação em comparação às em comparação às às altcoins a nível de porcentagem e na na deixei de partilhar oh man deixei de partilhar até eu o mostro aqui de novo aí a troquei a coisa pois foi é uma pena olha pera aí pois foi devia ter posto aqui man devia ter posto aqui que estupidez mas pronto olha basicamente eu me digo mas eu vou fazer de novo não custa nada é só puxar para trás supostamente olha a gente puxa para trás e dá isto, olha. portanto basicamente isto é a vida do ethereum é óbvio que como eu já disse neste gráfico só aparece o histórico do Bitcoin a partir de 2014 atenção portanto isto é, é que conta é que nós estamos aqui a fazer a conta é a gente não pode comparar uma coisa que tem 10 ou mais de 10 anos com uma coisa que tem 6 anos e 7 meses aqui pelo histórico do eu não sei se estes dados são precisos é óbvio que provavelmente estão errados mas são aproximadamente portanto Uh, aproximadamente 6 anos e 7 meses É o que eu penso que o, que o, que o Itiro não sei, Eu não sei se os dados estão corretos Mas é o que está aqui no histórico Do, do TradingView E copiando o time frame De 6 anos e 7 meses E com um ano em cima Do que está disponível Do Bitcoin E como eu já disse, falta aqui histórico A gente vamos ver que O BTC subiu 18.800 e tal 18.800 e tal Que é bué é bué. Mas, se a gente ver aquilo que o, Bitcoin, o, que o Ethereum subiu também em dólar nesse, nesse time frame que está aqui ainda, eu não partilhei mas está aqui olha este número é maluco portanto uh, se a gente vamos comparar temos que comparar 6 anos com 6 anos não podemos comparar o Ethereum com 6 anos com o Bitcoin com mais 10 anos isso não, não é uma comparação justa, ou seja, uh, o Ethereum em relação ao BTC, no mesmo espaço de tempo de 6 anos e 7 meses, olha, eu nem é sei dizer este número meu, deixa-me meter aqui em grande, já disse na há bocado, olha, isto tem aqui 3 zeros, 3 zeros, uh, Mané, Bohemia, 3 milhões por cento? Olha, tu tens aqui 399, deixa-me <risos> aqui escrever, 399, 399, 09, 399, 09, 40, 399, 09, 40, então é fácil, isto é, man, quase 4 milhões por cento meu 4 milhões por cento contra 12, é pá, façam as vossas contas, se vocês acharem que isto está errado, mesmo que os, Isto é aproximadamente. Eu não fui colar ali com o Iman, mesmo certinho. Isto não é quantas exatas, é uma coisa por alto, visto assim. Portanto, a ideia é vocês verem o tempo de vida que. É vocês verem o tempo de vida que o, o Ethereum tem. E esse espaço de vida do Ethereum, vocês irem ver ao. ao Bitcoin USD. E verem quanto é que ele valia nesse mesmo espaço, portanto, aquilo que ele subiu não é o valor que ele é em percentagem, em percentagem, uh, qual, qual é que é a porcentagem que ele deu dentro do mesmo espaço-tempo, portanto, e quando nós estamos a falar da Link, quando nós estamos a falar da Dot, quando nós estamos a falar mesmo da Shiba, mesmo da Shiba, é óbvio que a gente não vamos comparar as características, porque não tem comparação, o Bitcoin está de longe não tem nada a ver com a Shiba, como é óbvio, portanto, não estamos aqui a dizer que uma coisa é melhor que a outra, estamos a falar que a nível de porcentagem na ótica do, do investidor, se vocês forem a ver, portanto, por exemplo, fa façam essas contas, quanto tempo é que a Link tem, quanto é que ela subiu em percentagem e depois vejam no BTC, no mesmo time frame de vida, Dessas moedas, quanto é que o BTC tinha subido? E vocês vão ver de facto que as altcoins sobem mais, é por isso que elas elas descem mais rápido, caem mais, caem mais, mas sobem mais, ou seja, não sobem em preço. O Bitcoin sobe muito. O Bitcoin, se calhar, vai aos 100k, 250k, e quando o dólar cair, aquilo vai. a gente não sabe, mas vai subir muito, é uma certeza. É óbvio que. Eu não estou aqui a dizer que a Lincoln ou a Dota agora vai valer milhões. Eu não estou a dizer nada disso. Eu estou a falar em percentagem. Bom, aliás, por. Porcentagem. <risos> em percentagem. Em percentagem. As altcoins sobem muito mais. Muito mais. E foi essa a razão. Tanto que eu no início do. Hum, eu, eu no início da. Da live estava a dizer que eu comprava BTC. E gosto muito de BTC, hoje em dia, eu gosto muito de BTC. E não quer dizer que eu para o ano, para o próximo ciclo, se eu ganhar mais dinheiro este ano, que eu não compre BTC. É óbvio que eu vou sempre comprar. Pouco ou muito compro sempre, não é? O BTC para mim é a moeda número um como é óbvio. Eu já disse que o BTC é uma certeza. Mas, se a gente queremos comparar o BTC com alguma coisa, seja o que for, a gente temos que medir em percentagem, e no mesmo espaço-tempo, não é? Então, olha lá, por exemplo, a Shiba tem a fingir um ano, ou uma moeda agora que inventaram, é óbvio que tem mais, mas imagina que... Uh, eu não sei exatamente quanto tempo é que a Shiba tem, eu não sou um especialista de Shiba. Independentemente de quanto for o tempo, vocês metem o tempo de uma moeda à vossa escolha, não tem que ser a Shiba, vocês veem uma moeda à vossa escolha, veem quanto tempo é que é que esta moeda tem devido. Olha, tem X... Agora vamos medir este espaço-tempo em Bitcoin. E vocês vão ver, a porcentagem não tem nada... para não quer dizer que não haja uma ou outra que não faça menos. Eu fui ver Ethereum, eu não fui ver a Link, se calhar dá menos, não é? Mas vejam, é interessante verem. Foi a razão, foi a razão de eu deixei de comprar uh, tanto BTC e comecei a investir mais noutra moeda, que neste caso foi a Link. E este ano já comprei mais moedas, eu não comprei só a Link, pelo facto que quando a gente vamos diversificar é muito mais seguro a gente termos mais do que uma moeda não é? Porque imagina agora há um problema com o link. Pode acontecer não, não há nada que não, não esteja livre de ter um problema e, pá, e se o mais tiver a fazer um, a ter um portfólio mais diversificado vai estar muito mais seguro porque mesmo com uma ou outra peida as outras pagam a despesa tipo tipo, na boa, portanto, isto é só para fazermos pensar se, se não era bom ter em qualquer coisa, pá, não digo para pôr a maior parte como eu fiz, não digo isso, porque o BTC, como eu já disse, é uma certeza, e para quem quer é que estar seguro é o, é, o, é o BTC, portanto, não se trata aqui de destornar ninguém, nem tirar mérito nenhum ao BTC, antes pelo contrário, eu venho a dizer desde o início, para deixar claro... Que não venho aqui tirar mérito nenhum ao BTC, antes pelo contrário tenho dito desde o início que é uma certeza, mas do ponto de vista do investidor em percentagem dentro do mesmo dentro do da mesma frame de, de tempo portanto, que a moeda tem vocês podem ver aquilo que realmente vale a pena ou não a nível de investimento ou seja, eu para mim faz muito mais sentido hoje hoje, comprar Uh, outras moedas hoje não, não é um dia de compra mas uh, neste, neste ciclo comprei outras moedas e comprei uma, uma porcentagem mais pequena de BTC o que não quer dizer que eu para o próximo ciclo que venha portanto não é este topo histórico será o próximo que isto é de ciclos, não é? só 10. ainda nem chegámos a este estou a falar que no outro, possivelmente até eu vou ter muito mais BTC, mas nunca vou desistir das altcoins, portanto, as altcoins é para levar a sério e as memecoins, como eu já mostrei, também é para levar a sério porque elas não pretendem enganar ninguém como o Henrique disse -me, e muito bem, não é? E pronto, olha, queria aqui fazer então aqui um drop queria aqui fazer um, uns drops queria oferecer 10 NFTs <risos> queria oferecer 10 NFTs, portanto aos primeiros bacanas. <risos> os primeiros bacanas que forem ao grupo e me enviarem uma mensagem pessoal <risos> me enviarem uma mensagem pessoal com, com o endereço para eu enviar um NFT portanto eu vou aqui meter já agora eu vou aqui a mostrar eu vou aqui a mostrar do que é que estamos a falar portanto vou aqui abrir vou oferecer aqui 10 NFT olha melhor ainda vou oferecer 20 NFTs <risos> vou dropar 20 NFTs não é preciso fazerem nenhuma pergunta, nenhuma resposta porque não era justo porque uns têm mais conhecimentos que os outros e aqueles que estão a aprender não iam ficar à altura e não iriam receber nada e então é assim olha, uh, eu vou aqui abrir eu vou aqui abrir ora, portanto, favoritos Vamos aqui abrir NFTs, NFTs, NFTs e vamos por aqui OpenSea. E agora vamos aqui partilhar, vamos aqui partilhar. E há então aqui uma coleção, aqui uma coleção que eu vou dropar, que é do Bad Beach Club. Bad Beach Club. Eu estou a fazer duas coleções, isto é tudo para oferecer. Isto é tudo para oferecer, portanto a minha estratégia é eu ofereço a vocês, vocês vendem, eu ganho 5% <risos> para, para vocês é tudo lucro, portanto 95% para ti, 5% para mim, está justo, certo? <risos> portanto eu só faço para oferecer, portanto não venho aqui vender nada A minha cena não é vender nada a ninguém, eu não sou um vendedor <risos> E então é assim, olha, dentro desta coleção que eu vou aqui partilhar num link eu vou oferecer 20 NFTs, eu vou meter aqui o link na, no chat, vocês vão escolher um, à vossa escolha, e vão dizer assim, olha, quero o número quero número 8, quero o número 10, quero o número 3, quero o número 5, quero... cada um tem direito a um, não é preciso responder nada, é assim, este aqui não está incluído, espera aí, oh tá, tá, está, deixa eu ver o suplé, porque eu tenho que ter material para oferecer, <risos> não posso estar a é assim, olha, é assim não, acho que tenho, acho que tenho mas não, se houver alguma coisa fora do estoque <risos> se houver alguma coisa que não haja, só sou por falta de estoque, mas isto isso acontecer uh, mas eu acho que tenho aqui suficientes uh, mas se houver falta de estoque, escolhem outro, portanto as 20 primeiras pessoas que vão ao meu ao meu contacto lá no, lá no Telegram portanto, o meu contacto está aqui na página do do, do GZ do Ethereum <risos> Na página do Ethereum <risos> Ora bem Deixa-me ver aqui Deixa-me ver aqui Para ver se eu consigo parar logo isto Assim que entra é Estava à espera do Goku O Goku não veio não é Olha, tive que fazer o drop sem ele E fiz a live sem ele Ora, eu vou pôr aqui o meu Eu vou pôr aqui o meu contacto do Eu vou pôr aqui o meu contacto do Telegram no shot 5 são para mim é <risos> menor olha como tu és um bacana, podes escolher 5 o pessoal o pessoal que é mais antigo pode escolher 5 <risos> <Não> é, <piso. risos> é um para cada é um está lá a brincar então vá, os 20 primeiros que me enviarem a dizer para este para este contacto do, do grupo do Telegram vocês chegam lá e só tem que dizer assim, Bad styles chuta para cá <risos> o número um ou o número 2 ou o número três ou coisa com a conta né mas muita atenção a conta tem que ser do opencia a conta tem que ser do opencia eu já estou aqui a receber mensagens portanto tem vim, ó, um dois três quatro cinco seis sete sete pessoas já enviaram <risos> olha portanto 20 nfts sem nenhuma pergunta eu só quero um diz o ape <risos> 5 NFT, 20, 20 NFTs à vossa escolha. Eu já aí partilhei um link, vou partilhar outra vez. Vocês aí a falar isso passa para por cima. Portanto, o meu contacto está aí. Só tem que me dizer: eu quero o um número X, ou quero o um número tal, ou quero o um número tal. Há aqui estoque para todos. Há aqui uma outra coleção que eu também posso dar aqui enquanto houver stock. Eu também queria oferecer aqui do. ou este ou outro. Do Bad Beach Club, e como vocês devem calcular, um, como vocês devem calcular, depois de como tenho que fazer muitas transações e esperar que aquilo envie, portanto, isto vai demorar um bocado, mas eu tenho palavra. Se vocês me enviarem uma mensagem com o vosso endereço, vocês dizem, Olha, quero o X, eu envio, é uma questão de tempo e eu vou enviar. Pá, olha, espero que tenham gostado aqui deste bocadinho, infelizmente, o nosso. Por alguma razão ele, ele não pode aparecer, é óbvio que ele não se ia comprometer em vir à live sem, sem ter a certeza que podia vir, não é? Entretanto ele mandou-me uma mensagem a dizer que tinha um programa qualquer, que ia chegar meia hora atrasado E vamos fechar agora a live, portanto fiz a live sozinho, na boa, na boa hum, E pronto, é assim, olha, um grande abraço para o Goku, espero que ele esteja bem problemas acontece com toda a gente na vida, espero que não tenha acontecido nada de mal, não é? E pronto pessoal, olha, um grande abraço, meu. obrigado aqui pela vossa, pela vossa presença, portanto já sabem, não se esqueçam que o próximo vídeo será na quarta-feira, eu ainda não me entendo dizer porque eu estou tão habituado a fazer terças e quintas que eu, pá, isto não é normal, eu queria fazer terças e quintas, pá, mas eu, eu sou mesmo obrigado a reduzir, de 3 para 2 vídeos por semana, é uma questão de estratégia, não quer dizer que depois no futuro a gente não possa até fazer 20 minutos diários todos os dias, portanto isto vai se adaptando com, conforme as necessidades nesta fase, e vocês sabem que desde o início eu já mudei os horários várias vezes, uh, mas não é por questões pessoais, é uma questão de estratégia, desta vez não é, não é porque vou fazer nenhum curso, é uma questão de estratégia, portanto vamos reduzir o supply para aumentar a demanda, <risos> portanto quarta-feira, quarta-feira, deixa cá ver aqui o dia, deixa cá ver aqui o dia, portanto quarta olha que dia 13, é uma dia da sorte meu, é uma dia da sorte, olha dia 13, será então o próximo vídeo no, no dia 13 e depois temos domingo, ok, olha, um grande abraço para todos que assistiram, muito obrigado aqui aos apoiantes, aos apoiantes do, do, do canal, aqui um grande abraço especial aqui ao João Matos, comprou aqui um super sticker, a ajudar o canal, ativamente, eu quero relembrar que temos lá uma, um botãozinho para aderir como membro, podem ser um ninja pro ou uma baleia VIP, tem ali umas, umas gratificações de mais de gratidão, não estão a comprar nenhum produto, nem nenhum serviço, vocês sabem desde o início, eu sempre estipulei aqui que a espinha dorsal do digital não era cobrar nada a ninguém, eu não uso referrals, eu já expliquei as razões, não vale a pena estar agora aqui a repetir, e vai-se manter assim, tudo o que está aqui é sempre de borla, aquilo que está lá na página é só uma ajuda para quem quer ajudar, para pagar as despesas de softwares, de streaming art, etc., e, mas quem não ajudar é pá, subscrevam, deixem um like, já é uma grande ajuda, pá, gosto todos na mesma mas um grande abraço especial àqueles que apoiam, porque pá, por pouco que seja, para mim é muito importante que são menos despesas que eu tenho, estás a ver, para eu manter aqui uma certa qualidade do, é, no canal é mesmo necessário, meu, tipo, um grande abraço para, para vocês todos, pá, gostei muito deste bocadinho Diverti-me, também aprendi coisas que eu nem sequer tinha visto, <risos> e pá, olha, sejam fluidos meu, sejam fluidos que é o que, é, que é mais importante vá, fiquem bem. É Bitcoin perdeu suporte de 50 mil caiu 40%, a Bitcoin 50% GameCoins a 80%. Só perdemos 5% com esperar o fundo entrar em Litecoin. Mas filha, a gente. A Pramei prometeu a Bitcoin em 100 mil dólares. Deixamos sem stop e fomos liquidados. Ficam só os tubarões e todas as sardinhas podem passar da porra da sala. Vocês vão se fuder! Quebraram a banca, vão se fuder! Ensinei pra essas bolas todas de treino, bata sempre. Porra de stop! Eu devia ter deixado vocês todos na B3. <risos> devia estar vendendo a ser Não sabe onde vai estar, porra. Seus vagabundos nunca vão virar baleia. <risos> nunca vão sentir o cheiro de uma Lamborghini nova. Vou continuar andando de bosão. Mas aí a gente bota stop pra esse espeta, depois ele sobe. Eu vai, vai espetar o cu de você, com minha caralha. Minha filha, eu sempre espero ele subir um pouco pra botar. Você fica dando desculpa, mas você quebrou minha barca! Toda sardinha louca! Eu podia estar torrado todo o meu cérebro do bairro, mas não, eu fico aqui nessa bosta tentando ensinar essas mula louca!